essa coisa da, da permacultura em si da, da conscientização do, do ser autônomo veio disso de eu estar envolvida com uma galera que estava com um pensamento crítico é, e veio dessa dessa coisa que eles eles trouxeram para mim esse pensamento no sentido da autonomia uhum. até onde vai a sua autonomia entendeu tipo é, você consegue produzir tudo aquilo que você consome? Sim. Então, isso daí, pra mim, foi tipo assim, ó... E aí, e aí, eu comecei... Aí veio essa ideia, porque eu lembro muito bem, aliás, quando veio essa ideia, que a gente estava numa ocupação lá em Nova Odessa, a gente tinha umas casas abandonadas, assim a gente ocupou uma delas, e... e aí a gente fazia reuniões lá e tal, justamente sobre isso, sobre autonomia, entendeu? Sobre ser autossuficiente, ah, sobre a gente se ajudar, sobre a gente ser, tipo, da comunidade mesmo, é... de novo, aquilo de, de pensar global e agir local, entendeu? O que você tá fazendo pela sua comunidade, essas coisas. Ah, e aí que veio... E aí que veio essa ideia do sítio. Vamos é. comprar um sítio e, e plantar? E a gente é, vive nesse sítio e a gente planta para nós, para o nosso consumo. Sim. É, e a gente tenta viver o máximo de autonomia possível. Vamos fazer Sim. isso, sabe? Tipo, essa era a ideia. Mas nessa época não tinha nem a nomenclatura permacultura, né? Não. Como Não, que vocês chamavam? Que era... Vocês falavam a gente ecovila. De comunidade, uma comunidade alternativa. É, uma comunidade... Alternativa, comunidade alternativa. Ah, entendi. Quais eram as referências que vocês tinham para aplicar? Então, a referência, a referência que a gente tinha era de uma comunidade anarcopunk que tinha na Sicília, na Itália. Hum. Que foi que foi a primeira comunidade, sabe? Que a gente tinha, tipo, nossa, era uma coisa assim muito nossa, sabe? Era um negócio inalcançável, assim, assim. era um negócio tipo nossa, quando eu conseguir isso, eu vou estar tá muito realizado, sabe? Da hora. E aí é, eu não me lembro muito bem, assim, eu lembro que eu ouvia falar, sabe? O pessoal falava, tipo ah, a da, da Sicília, Sicília que tá na Itália e tal, não sei o que, que durou, acho que por 14 anos. Hum. E aí, e foi uma das primeiras comunidades anarcopunk e tal, autossuficiente, sabe? E aí é, eu achei muito legal, só que não me aprofundei para saber como que era essa comunidade, se tinha bioconstrução, se tipo, os caras mexiam com permacultura ou não, se eles vendiam excedente uhum. ou não, se eles, como eles se mantinham, sabe? Eu não, não fui atrás porque não tinha material. A gente ouvia Sim. falar, sabe? Não tinha muito material. Sim. Então um passava para o outro, tal, era meio que um telefone sem fio, na real nem sei. É, se é Sicília mesmo o nome, se é realmente no sul da Itália, sabe? Essas coisas. É... Mas era, era o que rolava, assim. Aí tinha uma comunidade, acho que na França também. A gente ficava ouvindo falar, sabe? E, uhum. e foi isso. Ah, da hora, mano. Bem louco. Como que você lida com, com a transição? Como que você está lidando com essa transição agora que você... Já tem maior experiência, você adquiriu uma bagagem, você já sabe que você quer mudar. Como que você tá lidando com essa transição? Então, uma, um lado meu não vê a hora. Porque, tipo assim, eu já tô com essa ideia há muito tempo, e é uma coisa que eu realmente quero fazer, sabe? Eu quero alcançar isso. Eu quero, eu quero. E aí, ao mesmo tempo, eu tô um pouco pé atrás, né? Eu tô um pouco receosa e tal, porque... É uma coisa nova, né? Eu não sei como que eu vou lidar com isso. Por mais que uhum. esteja na minha cabeça há muito tempo, é um ideal que eu criei, sabe? Uhum. Então, na prática, a gente sabe muito bem que as coisas mudam. Pode ser muito melhor, sabe? Do que tá na minha cabeça. E eu espero que seja mesmo. E o meu receio é quanto a me manter, na verdade. Que eu acho que é o receio da maioria das pessoas, né? Porque, Sim. querendo ou não, a gente faz parte né, de uma sociedade capitalista. E, e que talvez a gente não consiga é, plantar tudo que a gente precisa, sabe? A gente a gente pode trabalhar com um sistema de trocas? Pode, mas vai, a gente vai. Como que vai funcionar isso, sabe? Eu acho que a gente precisa de um planejamento tal, e tal. Uhum. Mas, enfim, são coisas que, que param na minha mente, assim, sabe? É, nesse sentido, de me preparar, né? Que você perguntou: como você está se preparando? Como você está lidando com essa transição aí? Eu acho que eu ainda não fiz a transição fisicamente, não fiz nada, na verdade, né? Está é, tudo, tá tudo idealizado, assim, sabe? Está tudo na minha mente, acho. É... é claro que a gente já participou de algumas vivências, né? Uhum. E você... É... Nossa, são muitas coisas, né? Que a gente pensa e tal, não sabe por onde começar e tal, mas acho que já tá meio caminho andado, a gente já está se inteirando de muita coisa, né? É, estudando, vendo outras vivências, outras pessoas que estão fazendo a mesma, a, a mesma coisa, que estão nessa transição também. É, então, eu acho que eu tô vendo de uma maneira muito favorável, porque eu tenho planos, né? Eu tenho, tipo assim, tá, é, não tá uma coisa, assim, utópica mais. Não é uma coisa, assim, tipo, muito longe, sabe, na minha cabeça, como uhum. era antigamente, quando eu Descobrir esse mundo, vamos dizer assim. Que nem permacultura chamava, né? Mas é... Ou chamava, mas eu não sabia. Mas tem gente que fala que, tipo... Não adianta nada a gente... A gente tá aqui na cidade, né? Tal. E aí, beleza. Vou só começar a aplicar a permacultura quando tiver realmente no sítio. Aí a pergunta é... Hum. Qual, como você tá... É, aplicando a permacultura no seu dia a dia. Legal isso. Isso é uma coisa que eu penso sempre, sabia? Hum. Porque a minha mãe aqui, onde eu tô na casa dela nesse momento, ela tem um, um quintal, tipo um quintal aqui no fundo. Um jardim, né? Vamos dizer assim. E ela tem vários tipos de plantas, frutíferas, etc. E aí... É eu fico pensando que eu poderia estar tá usando esse pedaço, sabe? Eu poderia estar tá fazendo alguma coisa já que eu estou aqui nesse momento, né? E, uhum. e o, qual que é a diferença de quando eu estiver no sítio? Porque parece que eu estou esperando estar tá lá para fazer alguma coisa. Só que o que Sim. eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Sim. Eu acho que, que eu ainda estou bem no, no início, por mais que isso esteja na minha cabeça há muito tempo, eu acho que eu estou bem no início da transição, na verdade. Que é a parte teórica. Sim. Sabe? Eu é. acho que a mão na massa, igual você perguntou, a mão na massa mesmo, eu acho que eu não, não coloquei, não coloquei. Sabe? Eu, eu, não, eu não fiz nenhum projeto, nenhum design, eu não tentei fazer nenhuma miniatura de, de um adobe. Eu não tentei... É... Sei lá, fazer uma miniatura de uma casinha de, de pau pique. Eu não tentei sim. plantar nada. Aliás, tentei, tentei plantar, né? Tentei plantar em Irlanda. Tentei plantar né? em casa. Sim, sim. Em é... vasos, né? tal é, a, gente, a gente fez isso, né? Sim. E, é, e o, o lance da permacultura não é só plantar, né? Vai também de a relação humana entre um e outro, com a comunidade ao redor. Entendeu? E então... A economia uma... nas coisas e tal. Exatamente. É, isso eu acho que é uma coisa que já faz parte da nossa vida, né? Que é a gente, tipo... É, tentar comprar menos plástico possível, tentar... É, o desperdício o menos possível, tentar fazer nossas coisas, né? Os nossos uhum. produtos que a gente usa, né? Lembra o creme dental que a gente tá fazendo, sabonete, é... Essas coisas, né, mano? Porque isso é autonomia também. Isso Sim. é permacultura também. Isso faz parte da permacultura também, né? Sim, Essa faz autonomia. parte. É, então, então, é isso, sabe? É, essas coisas, acho que básicas que a gente não... Acho que já faz parte da nossa vida há tanto tempo que a gente não percebe, né? Que a, uhum. acho que a gente pensa que talvez, né? Passa na minha cabeça, assim, que é uma coisa normal para todo mundo, já é comum para todo mundo. <risos> Só que não, né? sim é, eu acho que, então, isso é uma coisa também que eu acho que a gente, que eu acabei me fechando um pouco assim, por causa que na Irlanda a vida é completamente diferente, né a vida que a gente leva aí é diferente bem diferente, sim e aí querendo ou não a gente acaba vivendo na nossa bolha, né acho que as mídias sociais também é, contribuem para isso, né, nesse sentido você só vê, você só consome você só vê o que você quer tá dentro da sua bolha e tal e, e aí você acha que tá todo mundo na mesma vibe que você e tá todo mundo fazendo a mesma coisa e ali e tal e fazendo seu próprio creme dental e seu sabonete e sua escova de bambu sabe não é assim né sim é meu o negócio é mais embaixo né então eu acho que é isso Vivinha querida eu fiz todas as é. perguntas você respondeu todas Fico muito agradecido pelo seu tempo, pela disponibilidade <risos> de estar aqui compartilhando algumas coisas comigo. De nada. E... Espero que foi satisfatório aí, deu uma enrolada, não sei se eu respondi todas as perguntas. Não, respondeu do seu jeito, é o que importa. É? <risos> Demorou. Tá bom. É tá isso ótimo. então. Fechou? Fechou. É nóis. É nóis. Valeu, hein? Obrigadão. Tchau. Beijo. Tchau.